Fiz uma revisão recente dos artigos de palatinose. O que está publicado hoje, tá? Se você está tomando palatinose, está funcionando para você, tá ok? Ok. Só para deixar claro aqui, gente, palatinose é um carboidrato de, é, é um de carboidrato, absorção é, lenta. É um carboidrato modificado, né? De absorção lenta e a lógica dele... Por favor, né, A lógica é a lógica que você teria...